Bater Olha gente, esse é o terceiro ou quarto vídeo que eu tô filmando Olha o que, que acontece, na natureza nada é desperdiçado As formigas estão tá entrando aqui dentro e estão tá pegando os pernilongos que tá morto E tá levando para casinha delas Olha só O que tal casinha? A casinha delas tá por aí Estão levando embora Olha gente, esse é o quarto ou quinto vídeo Olha o tanto de pernilongo que tá morto lá no fundo ó. Do um lado e do outro Você está dando para vocês verem E olha o tanto de pernilongo que saiu Não para de sair pernilongo ó. Ó, ó. Daqui a pouco eles vão morrer tudo Daqui a pouco eu dormo e já dormi ah, de manhã Isso aqui, ó, todo dia eles morrem Eles morrem porque o sol bate aqui nesse litro e queima eles ah, aí vem aqui, esse aqui no fundo morto, ó. E as formiguinha tá pegando elas. E está entrando por aqui, ó. Por algum buraco que tem por aqui. E tá pegando os, os corpos dos. Do, dos penilongos mortos. Dos penilongos mortos. No canal. inscreva no canal. Tá vendo, gente? Olha o tanto de penilongos. Não para de sair pernilongo Tá queimando, tá queimando Só então É isso aí, gente Até o próximo vídeo Esse aí é o quarto ou quinto vídeo Morreu até na parede tá, Eu tô gravando pra vocês porque não para, tá, gente? Às vezes você acha assim Ah, você coloca que vai sair todos os pernilongos um dia Não vai sair só um, um dia, não Não para Lá embaixo, na fossa, deve estar é cheio de pernilongo fruginho. Cheio de larvas, né? As larvas vai o um mosquito e só para cima e Eles reproduzem lá embaixo, porque lá embaixo tem alimento para eles, né? E vai e sobe, tá vendo? Então é isso aí, gente. Então funciona mesmo a armadilha.